Vendas e crédito continuam batendo cabeça? Que tal uma ferramenta de política de crédito automatizada? Se há o 360, mais crédito, menos risco.